E aí, tudo bem, Alexandre? Agora mais uma vez aqui com você, ainda à noite, porque eu já te avisei que eu tô gravando realmente tudo em uma sequência e aproveitando, porque tá corrido por aqui, acredito que por aí também, mas hoje, quarta-feira, ele é o dia que antecede a quinta-feira, lógico, né? E o que que acontece na quinta? Fica comigo aí que a gente vai falar um pouquinho. Bom, antes de mais nada e como sempre, comenta aqui embaixo, deixa o seu curtir, coloca aí qual a sua expectativa com a Black Friday, em quais canais que você está fazendo Black Friday, como é que foi o seu começo da semana. Eu quero saber isso daí, então deixa aqui para mim, tá? Mas falando um pouquinho da quarta-feira, ela é muito importante porque ela antecede a quinta-feira, que é onde as ações de Black Friday normalmente começam a acontecer no período da noite. Então no período da noite a gente já começa a ter vendas entrando, a gente já começa a sentir ali um pico de vendas. Isso entra um pouquinho pelo começo da madrugada de sexta-feira, tá? Então é muito importante na quarta-feira revisar os planos, repassar com a galera, falar com o seu time, repassar o que vai acontecer, repassar em quais situações cada um deve agir para que você não tenha surpresas nessa Black Friday, tá? Siga o seu plano. Não tem desespero, não tem medo. Se for a tua primeira Black Friday, faça bem feito o que você já sabe fazer, que é entregar as suas vendas. Execute o que você pensou. Chegue no seu objetivo, vamos para cima e como eu te falei, vai ser curtinho, porque eu quero só saber como está sendo a sua Black Friday. Bora que amanhã começa pra valer. Vambora. embora.